Estou começando mais um dia aqui em Queenstown, agora a gente vai realmente conhecer a cidade, a gente alugou mais um carro aqui na Go Rentals, eu vou deixar essa dica pra vocês, normalmente quando vocês alugam um carro, você tem que pagar um bonde né, pagar um cheque calção pelo carro, e aqui na Go Rentals não, a gente pagou tipo sei lá, 40 dólares a mais para não ter que pagar o bonde, então a gente não pega esse dinheiro de volta, porém a gente também não tem que pagar tipo 1.500 dólares de bonde e cheque calção, então vale muito a pena. A gente alugou porque assim, os ônibus aqui, a gente não, não sabe andar de ônibus direito aqui, os táxis são muito caros e não tem Uber. Então a gente resolveu alugar um carro que ficou mais barato do que pegar os transportes. A gente pagou 200 dólares pelo aluguel do carro para 3 dias e a gente tinha pago 160 em óculos para um dia. Então valeu muito mais a pena aqui em um, em um preço do que em Auckland, muito mais barato. Chegamos no topo da montanha e cara, eu nunca vi neve na minha vida, que sensação muito louca, velho, olha aqui, tudo com neve, velho, caralho, que lugar louco, olha ali em cima, caralho, nunca vi neve na minha vida, é uma sensação muito doida ver neve, cara, que louco, que louco, que louco, vamos esquiar quem já tá atrasado. Pegamos umas roupas aqui pra esquiar, tá frio pra caramba. O tamanho da botinha pra esquiar Como é que tá aí? Tá ótimo Pega meu snowboard aí Olha o tamanho dele perto de você É, esse daqui é pra você! E esse snow. <risos> Logamos aqui o snowboard Vamos lá Se for a mesma é coisa criança. que andar de skate, tá tranquilo cara Você é de criança O tamanho dele é menor Cara, se for a mesma coisa que andar de skate Tá de boassa Se for a mesma coisa, tá tranquilo eu andava muito skate pra era menor, deve ser a mesma coisa, ou não, Eu vou cair pra cacete, a gente não pegou lessons, não pegamos nada, a gente só veio e foda-se, porque nós é pobre, a gente não queria pagar as lessons, então, mano, vamos ver o que vai dar isso daí. Você consegue sim, eu tenho certeza. Mãozinho, você não tá entender, eu não pode ser de maneira nenhuma. Vai, baby, só essa descidinha aqui, você consegue. Calou? Calou? Calou? O oficial, a gente gastou 150 dólares, a gente não vai conseguir fazer nem nesse dia. A gente não consegue, então eu vou descer de esquibunda nessa porra. O nego ligou o fogo. Que vai estragar? <risos> me empurrei, me empurrei. Bom, é oficial. Eu e a Paula, a gente não conseguiu nem sair do, do começo da montanha ainda. Olha, tá lá em cima já tirou o snowboard do pé. Aqui o meu tá aqui do lado. Eu não consigo descer. Não consigo descer de maneira nenhuma. É, toda vez que eu tento ir pra cá, o esquite vai pra lá, eu caio. E aí eu tô com medo de quebrar meu pé, porque eu fico preso no pé. Então, eu não consigo fazer nada, velho. Eu não consigo, eu não consigo descer, a gente não pegou as lessons, porque a gente é pobre. Eu não consigo descer. A gente não conseguiu descer de pé, vamos descer de esquibunda. Foda-se. Foda-se. Eu vou descer essa porra de esquibunda. Olha Estamos descendo de volta. Não conseguimos fazer. Descendo não, estamos subindo de volta para o teleférico. A gente conseguiu descer. Daqui até aquele bagulho amarelo ali embaixo, diz que bunda, porque de pé não tem como. Eu mudei o lado do, do snowboard aqui pro lado que eu andava de skate quando era moleque. Mas não dá, velho. Não dá. Não ter o pé pra apoiar no chão. Você não conseguir virar, porque no skate você tem a roda, você consegue balancear. Mas no snowboard não. Então assim, a gente tá se sentindo muito ridículo. Porque tem um monte de criança de 5 anos descendo com o snowboard e a gente não E só tem a gente voltando aqui pro negócio pra descer <risos> Olha esse pico aqui atrás de mim, se liga Brawl! They're taking the Hobbes to Isengard <risos> Sabem que o Senhor dos Alessas é filmado aqui, sabe? Sabem né? E essa cena aqui a gente tá tipo Legolas, they're taking the Hobbes to Isengard Se vocês assistiram esse filme, vocês vão sabendo o que eu estou falando Olha esse lugar eu queria falar pra vocês que eu tô pensando seriamente em sair de Brisbane e mudar pra então isso não é brincadeira. É, eu queria perguntar pra vocês, vocês iam ficar chateados se eu mudasse pra Queenstown? Vocês ainda iam me amar? Vocês ainda iam assistir meus vídeos? Vocês ainda seriam meus amigos? Vocês ainda gostariam de mim? Ou não? Ou vocês me odiariam? Ou vocês parariam de me assistir porque eu mudei pra Queenston? Vocês viriam para Queenston? Vocês queriam fazer tricâmbio em Queenstown Manda e-mail pra mim, eles ficam aqui no hostel e a gente esqueceu um monte de coisa lá no Hilton A gente vai ter que voltar lá depois, esqueci minha blusa térmica, esse chinelo, uma merda Vou ter que voltar lá depois E chegamos aqui no Pod Hostel, no Sir Cedric's. Olha que legal, tem um, token, um totem maori aqui na frente E essa cidade é muito bonita, cara Logo na frente aqui você vê as montanhas e tá? tal uma cidadezinha muito de filme americano, você sabe? Aquelas cidadezinhas de filme que a galera vai pra neve, etc. Cara, muito legal! A gente vai dar uma volta pelo centro da cidade hoje, cara. Que bonitinho, que lugar bonitinho! Eu tô super pensando em trocar brisão por aqui, cara. Olha, esse lugar parece um, sei lá, Campo Jordão, velho Mas neve mesmo, Campo Jordão de verdade, sabe? Que irado! Viemos comer aqui, num restaurante asiático. E olha só o que, que o Thiago está comendo. O Fala o que que é. Tô comendo cara. Tá mais gostoso do que eu imaginava. Milagre, gente. Tiago, você tá comendo com tofu. Hum. Ah. Hum. Ah, É muito bom. Milagre. A gente veio finalizar a nossa noite de hoje, nosso dia, né? Pra no um restaurante asiático, né? A gente sempre come no asiático, cara. Isso é um prate nosso, quase. E eu tô comendo tofu, cara. Olha que gostoso isso. Isso é um tofu. Sei lá, deep-fried, com alguma coisa doce, cara, muito gostoso, muito, muito gostoso. Bom dia, rapaziada. Mais um dia de na Austrália, começando pra vocês. Quer dizer, The na Nova Zelândia, né? Começando pra vocês. Esse é o... quarto? Vídeo? Eu não lembro.